Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Combo Assessoria robô Forex Trader, tá? Já vou uh, pedindo para você dar um like aí no nosso vídeo, se inscreva no canal, estamos aí com 3.840 inscritos, né? Super legal e agradeço a todos os inscritos aqui no nosso canal, você pode estar conferindo todos os vídeos aqui e sempre nos vídeos, pessoal, na descrição você vai ver... Tá? Você vai ver o que? Você vai ver aqui na descrição é, três links, tá? Você pode estar tá, é, recebendo uma tabela, por exemplo, dessa aqui para você estar tá calculando a porcentagem de ganhos do seu robô, da sua operação manual, ok? Você também pode estar tá conferindo aqui em algum outro vídeo nosso, você pode estar tá conferindo também, tá bom? Uh, outro link uh, para você cadastrar na nossa corretora, tá? Aliás, é a corretora que nós trabalhamos, muito muito boa, já estamos com ela um ano e meio. E como baixar três robôs gratuitos aqui com a gente? E você poder fazer testes nele e fazer o que você achar melhor, né? Sempre seguindo o nosso canal aqui para sugestões, ok? Ah, então vou ah, ficando por aqui nessa introdução e vamos para o nosso tutorial de ferramentas de hoje. Muito bem, pessoal. Nesses tutoriais aqui você vai ver ah, os seguintes tópicos. O tópico número 1. Um, o que é tempo gráfico? Como mudar?